Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal, e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de gêmeos. Já deixei aqui posicionado os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar aqui uma afastada para darmos início na nossa leitura. Vamos saber como está o momento de gêmeos e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Aquilo que nunca morre. Vamos complementar com esse outro tarô. E com esse outro também... Gêmeos, o que você está acumulando tem a ver com algo eterno ou não? Caso seja alguma coisa do momento que ficará nessa vida, não vale a pena se preocupar tanto, sofrer por isso. Até porque toda questão difícil se resolve no devido tempo. Claro. Você pode fazer a sua parte, mas não pode controlar quando o resultado vai chegar. Agora, se for algo a longo prazo, tipo nadar contra a maré do planeta, em busca de autoconhecimento, respostas existenciais, algo que esteja além da compreensão daqui mas que te ajuda a viver melhor. Aí sim vale a pena se jogar de cabeça, mesmo que aos outros dê a impressão que você está se arriscando demais. Por coisas que para eles não gera benefícios. Essa situação foi só um exemplo para que você consiga fazer uma comparação na sua situação. Se é algo que você pode soltar, não desistir, mas entregar a parte que não é sua para Deus, de modo que você não se preocupe com isso mentalmente e emocionalmente. Aquilo que nunca morre me remete a sair do padrão que for benéfico para você, é ser feliz com aquilo que te faz feliz, não com aquilo que faz parte do padrão, do tradicional. Até porque essa forma de viver padronizada está chegando ao fim. Hoje vale mais a pena buscar uma realização completa de viver de dentro para fora do que se realizar apenas em áreas que o outro consiga ver. Compreende? Sua vida pode ter dado um giro que você não entendeu nada, mas em qual ser humano não acontece o mesmo? Acontece sim, em outros tempos, de outras formas. Então, faça essa análise, porque em seguida... Temos a carta da estrela, que é uma carta de alívio sobre situações difíceis que passaram ou estão passando. É o momento de resgatar a positividade, de modo que sua luz interior se conecta com o universo e haja novamente essa confiança de que tudo tem um porquê e em tudo há solução. Você está entrando em um novo momento de muita harmonia e alegrias. Que dá até aquela vontade de comemorar ou de se estruturar com alguém junto a você. A Pagem de Pentáculos é outra carta que fala de manifestar com segurança. Se manter focado nos seus objetivos tendo noção do que é real e, ao mesmo tempo, enxergando o seu valor. O ouro está em suas mãos. Então, não perca esse ouro, esse algo de valor que você tem, por conta das cobranças externas e tudo aquilo que é passageiro, mas tem o poder de invadir o seu ser, baixando a sua vibração.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 Expectativas: não busque aprovação de ninguém. As pessoas esperam que você seja de um jeito, te cobram para seguir esse padrão, mas você tem o seu jeito, você é de outro jeito. E você tem essa permissão para ser, ter e fazer o que você quiser. Você só precisa da sua aprovação. Gratidão!